Bom dia. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Seja, seja o horário que for aí. Um bom dia para todos que estão aí do outro lado. E eu quero apresentar hoje aqui uma, uma planta que pouca gente conhece. É do nosso abacaxi. Na verdade isso aqui é um é o fruto do caraguatá. É que muita gente usa para fazer xarope, para tosse, para tá? um monte de coisa. Então, isso aqui é um pé de fruto de caraguatá. É uma planta bastante difícil de você encontrar, porque caraguatá já está praticamente extinto aqui. E dá pouco, é complicado essa frutinha aqui, mas é ela é gostosa e é boa para fazer xarope. Mas hoje eu quero alertar sobre algumas coisas que a gente vê nos vídeos e que na, no final da história a gente não fica sabendo a realidade das coisas. É, essa aqui, ó. Essa aqui é a conhecida Mamona. Atualmente eu estou trabalhando com ela porque eu estou produzindo composto orgânico. E eu quero falar um pouquinho dessa pedra aqui. E por porquê que eu quero falar dela. Ela é uma excelente, um excelente para fazer composto orgânico, ela se de mamona, é muito boa para isso. Ela é muito produtiva na, na reprodução da planta. Ela tem um processo difícil de fazer, simplesmente você molha ela, colhe, deixa secar, molhe e põe lá na planta uma colherzinha, se for tanto pequeno, a cada mês, a cada 30 dias uma colher do lado da, de perna -tamba. Mas eu quero falar de outra coisa. Eu vou mostrar aqui ó, o dedão, não é para as pessoas acharem que eu estou dando dedo de que quer essa não. A questão é o seguinte, eu quero agora falar de, de uma coisa muito séria. Porque essa mamona, eu ia assistir alguns vídeos aí no YouTube, né? eu não sou muito de fazer vídeo para o YouTube, mas. Preciso fazer isso aqui. E essa mamona é uma planta muito boa para isso aí o óleo é caro tudo bem qualquer pessoa não, não é uma planta para se mexer assim tem que tomar muito cuidado eu estou com quatro dias que eu não consigo pegar nada com a mão a mão aparentemente tá boa mas eu tive um problema aqui na unha e manuseei a mamona sem luva ela é extremamente venenosa não sou médico não sou nada Simplesmente o cara estava manuseando ela e sentia dor. Por três dias tive que tomar remédio e agora não, não quer passar, não. Agora, ontem eu tentei cuidar, que não deu certo. Então, era uma planta muito, muito perigosa para você se mexer. Aí, não, não se meta com ela de qualquer maneira, porque você vai te dar mal. Eu aprendi a durar pena porque o que eu passei, muitas vezes, para ninguém. Muita dor, muita dor mesmo. E se ela causou isso aqui no pena, na unha que estava, que ela tirei aquela cutícula. Aí você calcula se ela pega num cortado, você se arranha, se corta, qualquer cortezinho mais, mais alterado. Imagina, você vai parar no hospital, porque você não vai aguentar a dor na sua vida é extremamente bonito. Então, fica aí meu aberto, Não acha que você vai pegar a mamona lá e... Ah, vou fazer uma torta de mamona lá, e meter lá no estudador, sei lá onde for. Começa não porque você vai ficar mal. Se, primeiro, se você for fazer isso aí, não aconselhar fazer, primeiramente você se previne com o GPI de segurança. Igual você que vai ser penalizado, primeiramente, mas depois você vai trabalhar com ela. E os GPI de segurança, eu não estou falando só de uma, uma luvinha, não. Uma boa luva, uma boa máscara, um bom óculos. Uma máscara para não passar o, o odor dela. e Um bom óculos. Uma boa lua, porque se você se cortar, é... teve conversão conversando com meu filho, que trabalhava com montagem de estilo e aí ele estava explicando que qualquer arranhãozinho leva 10, 12 dias passará. Então fica aí meu alerta sobre esse trabalho aí, quem quer queira desenvolver alguma coisa nesse sentido. E, então, eu acho que vale a pena, porque eu não vou conseguir me livrar dessa dor aqui, eu estou sentindo, fiquei três dias sem poder pegar praticamente nada, né? Então está aí meu alerta. Meu nome é Celso Marcos da Silva. Para quem me conhece, para quem não me conhece, fica aí meu alerta. E a gente vai fazer outros vídeos falando das plantas, das plantas silvestres aí que a gente está trabalhando. Tem muito vídeo, todo mundo pensa só em ganhar dinheiro com, com like, com isso, com aquilo, mas esquece o outro lado da realidade o perigo que a gente está correndo, entrando, entrando nessa, nessa barca desesperada aí por, por, ó, lógico, por uma cura, por um benefício, por uma situação melhor de vida do, do dia a dia da gente. Né? Não estou aqui, não, ninguém vai nesse sentido, mas eu estou aqui tentando fazer a minha parte com esse pequeno alerta, porque a coisa é terrível. não está aí o meu alerta para quem quer que lá mexei com isso aí, né? E aqui, aqui eu tô com uma outra alerta para a pessoa. Ó, isso aqui é uma cobra. Veio aqui dentro de casa praticamente.